Boa noite a todos, prazer grande. Obrigado. Obrigado. É uma felicidade grande poder estar aqui no nosso primeiro Rio Matsuri. Eu acho que se tem algo de Japão, a gente não pode ficar de fora. a despertar que ao infinito eu faça o cosmo queimar pra sempre um longo caminho me trouxe aqui com tantas barreiras a superar comece a superar. fique quando eu assumi a Rede Manchete, a divisão de cinema, a TV Manchete estava passando pela grande crise, a primeira grande crise dela. Eu tinha os Tokusatsu, as séries, as séries ao vivo japonesas, né? Jaspion, Jiban, Jiraiya, Changeman, Flashman, <risos> essa galera toda, Lion Man e tudo mais, que era a herança da gestão anterior, todos eles em final de contrato, e eu tinha que buscar novos produtos para casa, né. Eu pensei, programação infantil, o que, que tem mais em conta no mercado? Eu tenho o pacote da Hanna-Barbera. Um dia eu sou chamado para uma reunião e nessa sala só tem três pessoas. O diretor de programação, o diretor comercial e o licenciador da Santoy, se não me engano. Isso já é uma coisa muito estranha, porque geralmente uma reunião de programação tem mais gente. Eles me pegaram, colocaram na frente de um monitor e disseram assim, Eduardo, olha esse desenho que está vindo da Europa, ele é do Japão, já passou pela Europa, passando assim um rodo mesmo maravilhoso vê se vocês acham que isso serve pra gente eu como diretor da divisão de cinema né, o responsável por ela a palavra final artística é da, é da divisão de cinema beleza eu falei vamos vamos ver vamos, vamos ver o que, que é isso cara quando botou foi um promo de 15 minutos que não tinha nada a não ser sangue pancadaria gente morrendo uma trilha sonora em espanhol horrível eu, sem diálogo, não tinha diálogo, era corta-corta de imagem. Acabou, eu farei olha, não, meu parecer é negativo. Mas não pode, porque isso aí é, é cavaleiro zodíaco. Vamos lá, para pontuar, né, para as pessoas saberem em que ponto a gente está isso. A gente está nos anos 90, onde não existe informação como tem hoje em dia. Hoje em dia, se um cara faz um desenho animado no Alasca, você, em poucos minutos, com o seu celular, você pode saber de onde veio isso. Você pode saber quem fez, quem produziu, quem é, quem não é. Lá naquela época, não. Naquela época eu tinha papéis, eu tinha pesquisas que podiam ser manipuladas, vindo da Europa e não ter nada de certo. E entenda, o que é bom para os outros não quer dizer que é bom para gente, entendeu? Então, eu como responsável da parte artística da Rede Manchete, que já não estava bem, eu não podia dar sim para qualquer coisa, porque podia ser uma pá de cal. Podia chegar e acabar de vez com a rede de manchete. Então a responsabilidade foi grande. A minha solução foi, e eu acho que aí sim é o diferencial, foi dizer o seguinte, eu só vou dar meu parecer com episódios inteiros. Por isso aqui é não. Se não for um episódio inteiro, eu não tenho como ver que produto é esse. E Cavaleiro estava na última grande emissora, né? porque a manchete estava passando um momento ruim, mas ela ainda era a TV de primeira classe. Ainda era uma TV que valia a pena. E ali era talvez a última chance dele de botar os bonecos à venda, porque, claro, a intenção de botar cavaleiros no ar é para a venda de bonecos. Então, se aquilo fosse um fracasso, imagina o prejuízo que ela ia tomar cada vez que aquilo estivesse no ar, uma vez que o contrato de permuta fosse assinado. Porque uma vez contrato assinado, aquilo tinha que ir para o ar de qualquer maneira. Então foi isso, eu insisti, bati o pé mesmo, e aí que está o diferencial, foi bater o pé para isso. E claro, o licenciador, ele se viu forçado, né? E uma semana depois eu recebi cinco episódios. Que eu, eu que eu me lembro, na época, foi o 1, 2, 3, o 25, o 37. E caramba, eu entendi a filosofia da Tchonen Jump, né? Do mangá que o Masami Kurumada criou e essa coisa da do Grupo Unido, eu tô por você, você tá por mim, a gente vai para uma só causa, se você sofre, eu sofro junto, a gente tá junto nessa, a gente não vai desistir, é aquela coisa estoica, aquela coisa persistente, aquela coisa que vai até o mais amargo fim. E mesmo com a orelha do Cássio sendo cortada no primeiro episódio, <risos> o que me me chocou um pouco, Deu para entender que não era aquilo que o Promo mostrava, aquela bestialidade que o Promo mostrava. Bom, gente, aí foi isso. Assinou-se o contrato, né? tivemos é, Cavaleiros chegando, a dublagem, coitado, o pessoal da Gota Mágica sofreu e era rápido, né? porque eu pegava o telefone e dizia, cara, eu quero episódio. A gente ficou preso, acho que três viradas na Casa de Leão. Três viradas. Quem conhece bem Cavaleiros sabe o que eu estou dizendo. A Casa de Leão eu tinha que virar porque eu não tinha mais episódio à frente. Então eu tinha que fazer o resumão da semana, que eu acho que o pessoal, galera, lembra do resumão da semana, o resumão de final de semana, tinham vários resumões, para ganhar tempo, né? mas aí é que tá. foi o um mal que eu acho que veio para bem, porque quando finalmente a Gota Mágica liberou os episódios, aquilo funcionou como um estilingue e quando finalmente a gente anunciou, semana que vem, episódios inéditos, a gente bateu dois dígitos na audiência. E vamos falar de audiência, né? Quando eu peguei a TV Manchete, a divisão de cinema, a gente tinha uma audiência que eu chamo de digital. Era 1001000100, -1 só dava 1 e 0 nos horários, né? em certos horários. A Rana Barbeira tinha levado isso para 1, 2, 1, 2, com marchando. 1, 2, 3, pico de 3. Quando o Cavaleiros ele se estabilizou, a primeira semana foi sofrida, porque ele não, deu, ele não gerou um resultado imediato. A primeira semana de cavaleiro e um pouquinho da segunda, eu lembro que eu fiquei com a mais ou menos o... o, o... Eu fiquei com com um cabo de vassoura atravessado na garganta, com telefonemas do tipo, pô, seus cavaleiros, hein? Seus cavaleiros, aí é meu, né? Seus cavaleiros, hein? E eu falando, cara, isso tem que dar certo. E foi viral, porque vamos lembrar de novo, estamos nos anos 90. Se fosse hoje em dia a gente teria tido um resultado muito mais rápido. Teria tido um resultado mais instantâneo. Mas naquela época a gente dependia de uma criança falar para outra na escola, falar para outra na rua, deixar de descer para brincar, querer ficar em casa, chamar os amiguinhos para ver, introjetar aquilo. né? E finalmente ele decolou, e decolou bem, decolou bonito, e deixou a gente com seis, sete, olha a diferença. Muito bom. Aquilo que são de três, quatro que era o início, né, que não era satisfatório, já foi para 6, 7, 8, pico de 9, e quando ele veio inédito, aí nós demos 12, 13, 15, e a famosa virada em cima da, da platinada, da Vênus platinada, que conseguimos pegar um dia a sessão da tarde de jeito, e por alguns minutos a gente venceu a sessão da tarde com 17, com pico de 19, foi, foi uma loucura aquilo, foi, foi assim, emocionante demais. Fora o fato de ter visto a Xuxa mostrar o CD e botar um monte de gente fantasiada de cosplay de Cavaleiros e a Larissa e o William cantando a música de Cavaleiros, pra mim foi muita emoção mesmo, sabe? Muito mesmo. E ali sim deu pra ver que a coisa tinha dado certo, ali sim a gente consolidou isso.